Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sou Caiu Nobre meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Pois nós temos que falar novamente aqui de uma entrevista que o nosso querido Jeremias Que é o mais novo escritor aí do novo filme de Mortal Kombat que está vindo, já está confirmado Suas filmagens estão confirmadas aí para serem iniciadas no início do ano que vem E nessa série de conversas que ele está tendo aí com alguns sites e tudo ele chegou a falar de Johnny Cage, porém, algumas coisas que ele comentou aqui acerca do personagem, cara, não estão me cheirando bem não, pessoal. Então segura, porque pode ser que venha coisa não muito boa aqui relacionada ao filme, ao personagem no caso, principalmente pra quem gosta dele. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Nós temos aqui uma matéria do site comicbook.com, como vocês podem ver aqui, falando no título o seguinte: escritor de Mortal Kombat 2 confirma Johnny Cage mas não tem certeza do quanto ele será incluído. Vocês já entenderam um pouquinho aí da ideia do que vai ser esse texto aqui, mas vamos lá. Vamos ler tudo na íntegra aqui, para que vocês possam entender totalmente o que está acontecendo, e depois a gente conversa um pouquinho acerca disso e a gente opina aqui também. Johnny Cage não apareceu no reboot de Mortal Kombat do ano passado, mas a conclusão do filme deixou claro que o personagem aparecerá na sequência. No final do filme, Cole Young, de Lewis Stan vai para Los Angeles para recrutar a estrela de cinema para o próximo torneio. Em uma uma nova entrevista com Adam, esse nome que eu não consigo falar, do comicbook.com. O escritor de Mortal Kombat 2, Jeremias, foi questionado sobre a história de Johnny Cage na sequência. Embora Slater não tenha certeza de quanta ênfase o filme dará a Cage, o escritor espera trazer a versão definitiva do personagem para as telonas. E aqui é um trecho agora do próprio Jeremy Slater falando sobre Johnny Cage. Vamos lá. Johnny Cage é um dos meus personagens favoritos e acho que, definitivamente, há uma promessa com a forma como o primeiro filme termina ao ver Cole dizendo, ok, minha próxima parada é recrutar Johnny. Porque a gente vê no final do Mortal Kombat 2021, quando ele tá de volta ao ginásio lá onde acontece a luta com o Sub-Zero, o Scorpion participa e tudo mais, ele conversa com aquele cara que venceu ele lá no início, se eu não me engano, e quando ele tá saindo dizendo que ele tá indo pra Los Angeles, a gente vê um poster lá do Johnny Cage e tal sem mostrar o rosto, fazendo essa ligação aí de que ele tá indo lá pra poder recrutar o personagem, né? Pra poder participar do torneio e ajudá-los aí na luta contra as forças de Outworld. Mas beleza, vamos continuando aqui, ó. Então, acho que se ele não fosse incluído na sequência, seria muito estranho, disse Slater. Ainda está um pouco no ar o quanto ele será incluído. É uma das coisas em que estamos trabalhando atualmente, porque eles estão mexendo no roteiro do filme, né? Mas sim. Eu amo o Johnny e adoraria realmente fazer a versão definitiva, se possível, que realmente pegue tudo o que é divertido sobre esse personagem e traga isso para ação ao vivo. E aí eles comentam aqui nesse trecho, o próprio pessoal do ComicBook.com, falando que o Johnny Cage ele realmente esteve ausente do filme e tudo, mas ele desempenhou um papel fundamental, como a gente pode ver aqui, no filme de 95, interpretado por Linda Nashby. E isso daqui realmente é uma coisa assim que foi um marco pro personagem, porque o Linda Nashby, como ator, né? Participando do Mortal Kombat de 95 Meio que definiu o Johnny Cage que a gente conhece hoje em dia nos jogos Que é aquele Johnny Cage alívio cômico, brincalhão, zoeiro Que não respeita muito seus adversários Porém, ele é um grande lutador E a gente viu nesse novo reboot do Mortal Kombat Nessa nova trilogia que a gente teve Que os poderes verdes, que ele tem aquela aura verde É um poder ancestral muito poderoso e que o ajudou inclusive a vencer o Shinnok no Mortal Kombat X, saca? Então o Johnny Cage não é um personagem qualquer, ele é um dos ícones da franquia e um dos mais poderosos que tem ali também. E só um adendo aqui, antes da gente passar pra essa parte de opinião e eu questionar algumas coisas aqui, eles ainda comentam que a New Line Cinema não escalou um ator para poder viver o Johnny Cage no Mortal Kombat 2, embora muitos fãs tenham uma petição para poder colocar o Demis assim como o Ryan Reynolds. Por que eu tô citando esse trecho aqui? Parece que realmente estava rolando uma petição aí para poder colocar o Demis e o próprio Demis tinha falado nas suas redes sociais aí é, expressado né na verdade o seu desejo de interpretar o personagem pelo amor de Deus gente, tem, tem gente muito melhor pra poder fazer isso, tem Ryan Reynolds ali como eles comentaram, apesar do cachê que deve ser alto pra caramba pra poder contratar um cara como Ryan Reynolds mas a gente tem outros nomes aí como já comentamos, como Scott Edkins que eu acho que se encaixaria muito bem no personagem ele só precisaria trabalhar a veia cômica dele aí pra poder trazer aquele Johnny Cage que a gente conhece, mas ele é um grande lutador e a gente tem também né pessoal o Alain Moussi que é um cara que o pessoal tava querendo muito que interpretasse o Johnny Cage, sim. E pelo perfil do Instagram dele, fotos e vídeos que ele posta e tudo, dá pra ver que ele tem uma pegada mais descolada, uma pegada mais leve, assim, que daria muito certo com o personagem, além dele ser um grande lutador também. Então, assim, são duas opções que eu acho que ficariam melhor do que o Demis, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Nada contra o Demis e tal, eu só acho que esses outros dois ficariam bem melhores do que ele. E aí, meus amigos, comentando aqui agora sobre isso que o Jeremy Slater falou aqui que eles ainda não têm certeza do quanto o Johnny Cage será incluído. E por que, que eu falo, como eu disse lá no início, né que isso é uma coisa que não me cheira bem? Depois que eles deixaram o Johnny Cage de fora no primeiro filme, que fez falta pra caramba, muita gente sentiu, inclusive a gente aqui do Meia Lua, o pessoal começou a se questionar, beleza, se eles deixaram o Johnny Cage de fora, é porque eles vão dar um papel de grande importância pra ele no próximo filme. Ainda mais ele sendo um personagem tão importante pra franquia e tão poderoso como ele é também. E aí a gente vê... Especificamente o final do filme de 2021, dando esse gancho pro Johnny Cage de tipo assim... Aí galera, ó, vocês não perdem por esperar o próximo filme com esse cara aparecendo. E aí vem o Jeremy Slater e joga esse pequeno balde de água fria na gente aí, falando que não sabe o quanto ele será incluído, sendo que o Todd Garner, e eu acredito que o Simon McCoy também é o diretor, e eu não lembro se o Greg Russo também chegou a comentar isso, mas o Todd Garner eu tenho certeza, eles comentaram que o Johnny Cage ele seria um dos pontos focais do filme, ele seria uma peça central do Mortal Kombat 2. Provavelmente um dos personagens que carregariam aquela história, saca? Ainda mais sendo o Johnny Cage. Cage. e aí, meus amigos, o Jeremias vem e manda uma dessa é sim de ficar preocupado com esse negócio porque se eles estão aí pensando no quanto o Johnny Cage será incluído pra quem que eles vão dar esse papel principal? Será que eles vão dar pra aquela porcaria daquele Cole Young de novo, mano, pra ele poder carregar essa história novamente? Nada contra o Liu Sten, tá, pessoal? Ele é um excelente ator, gosto pra caramba dos trabalhos dele e ele também como pessoa parece ser bem da hora, mas esse personagem que eles criaram pra ele no Mortal Kombat, como a gente já discutiu diversas vezes aqui no canal, mano, não precisava, não combina e seria muito melhor eles matassem esse personagem no início do filme e deixassem realmente o Johnny Cage conduzir essa história e trouxessem mais pra próximo ali, mais pro protagonismo, personagens como o próprio Liu Kang, por exemplo, que tá muito em falta aí, saca? Então, assim, isso é uma coisa que realmente preocupa. Tomara que, no final das contas, porque ele não confirmou nada aqui pra gente, ele só disse que ele não sabe o quanto Johnny Cage será incluído, mas só o fato deles de estarem ponderando, analisando isso daí, né, o quanto ele vai ser incluído ou não no filme, se ele vai ficar mais tempo ou menos tempo e tal, isso já é sim preocupante, porque... A conversa anterior, a prosa anterior que a gente teve aí, inclusive do Todd Gardner, pessoal, assim que o filme de 2021 foi lançado, é que o Johnny Cage ele seria assim uma peça central do filme. Então, espero, espero que eles entrem em um acordo aí que favoreça a participação do Johnny Cage, se não, meu amigo... Esse filme aqui vai ser uma bolsa completa, mano, se eles deixarem novamente o protagonismo ser levado pelo Cole Young. Mas, como eu disse, pessoal, isso aqui são coisas que eu tô levantando que pesam pra mim como fã de Mortal Kombat. A gente vai ter que esperar mesmo o que vai acontecer, essa versão do roteiro final aí e o quanto eles vão incluir o Johnny Cage. Uma outra vertente que a gente pode olhar com relação a isso aqui que ele tá dizendo é... Eles podem incluir sim bastante o Johnny Cage, mas não deixar ele com o protagonismo para poder trazer, por exemplo, o Liu Kang mais para próximo. Agora que ele perdeu o Kung Lao no primeiro filme e tudo, deve estar tá querendo dar uns tapas no Tsung aí, e a gente sabe que ele é o grande campeão do torneio. Pode ser que eles coloquem o Liu Kang ali pra poder carregar um pouco mais essa história, deixa o Cole um pouco mais de lado ali, quem sabe até mata o personagem, como a gente tá querendo, né? E aí o Johnny Cage ele vem na aba, vamos dizer assim, junto com o Liu Kang. Pode ser dessa forma também. Mas vamos manter a calma aí, esperar uma versão definitiva do roteiro, uma sinopse, alguma coisa do gênero, pra gente poder ter uma ideia melhor de como esse filme vai ser conduzido. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador. O que, que vocês acham de tudo isso que foi falado aqui pelo Jeremias, mano? Vocês acham que isso daqui de eles não saberem o quanto Johnny Cage será incluído? O que, que isso quer dizer pra vocês? Qual a interpretação de vocês ao ver isso daqui? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like zão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.